1. Um. Enquanto trajetória de evolução na escrita humana os suportes documentais representam. Resposta. Parte da evolução tecnológica, que remonta à história dos registros do conhecimento. 2. Em um laboratório de conservação e restauração a presença de agentes considerados como vetores ou riscos ambientais que devem ser observados criteriosamente. Neste sentido, é correto afirmar que o fluxo de trabalho pode promover contaminação cruzada, ou seja, em três níveis tanto sob a ótica do espaço de trabalho, dos seus profissionais e materiais em tratamento. Isso implica dizer que um documento com infestação biológica pode contaminar o ambiente e o profissional que o manuseia inadequadamente. 3. Em um laboratório de conservação e restauração de documentos, compreender o processo de produção de suportes dos documentos implica em um conhecimento necessário para sistematizar a escolha de técnicas apropriadas no processo de intervenção, que se alinham ao material de composição. 4. Sobre fluxo presentes em possível laboratório de conservação e restauração, é recomendada a separação de ambientes seja física ou conceitualmente para o fluxo quanto as técnicas desenvolvidas, ou seja, no mínimo área seca e área molhada. 5. Sobre equipamentos em um laboratório de conservação e restauração, é possível realizar o uso especializado e adequação das ferramentas orientadas ao processamento técnico. Assim, é possível encontrar de forma adaptada em um laboratório de conservação e restauração de papel, liquidificador, ferro de passar roupa, aspirador de pó e cuba em plástico. 6. Em relação a procedimentos de biossegurança em um laboratório de conservação e restauração, é correto afirmar que. Os equipamentos de proteção coletiva e individual devem atender aos protocolos e técnicas do ambiente. 7. Em um laboratório de conservação e restauração de papel, o trato do suporte físico visa sua estabilização de modo que a informação registrada continua acessível. O uso inadequado de equipamento ou técnica em laboratório pode esterilizar drasticamente um documento e inviabilizar sua função informativa. Neste sentido, reflita com base no uso incorreto. Qual material pode promover a remoção da informação registrada por emprego de técnica equivocada? Mesa de sucção, guilhotina e MP. 8. Os laboratórios devem ser observados pelo prisma de suas particularidades. No entanto, é correto afirmar que diferentes laboratórios possuem aspectos comuns entre si, exceto quanto as rotinas de trabalho e a performance de seus profissionais. 9. O suporte de um documento é algo como o corpo físico, que dá materialidade à informação. No contexto da arquivologia é correto afirmar que os suportes são amplamente diversificados em seus gêneros e suportes típicos tridimensionais.